Hoje nós vamos falar sobre o Instagram, a rede social que é uma das preferidas do pequeno empresário. É, eu vou dar duas dicas muito básicas, mas que muito pequeno empreendedor ainda não sabe e acaba é, cometendo alguns erros na hora de publicar. <música> Instagram liberou a, a opção de múltiplas contas na sua plataforma, isto é, do mesmo aplicativo, do mesmo celular você consegue administrar duas contas no Instagram. Antigamente você tinha que sair de uma conta e depois logar na outra para poder postar como o perfil empresarial. Isso acabava acontecendo que o empresário postava no seu pessoal ou usava o profissional para postar também coisas pessoais, o que é muito errado. É, então vamos lá, para você administrar múltiplas contas, no Instagram, basta você ir no seu perfil e clicar naquela engrenagenzinha que tem no, no canto superior direito, depois disso vai até o final da página e clique em adicionar conta, feito isso vai aparecer a opção de login ali você vai colocar o usuário e a senha da sua conta, a conta da sua empresa no Instagram e depois disso já vai estar vinculado as duas contas no mesmo login para você administrar isso é só você ter a sua fotinha no Instagram lá no rodapé no direito você fica apertado com o dedo na sua foto, vai aparecer a outra conta, que é a da empresa. É só você clicar nela e daí então você passa a administrar o Instagram pela sua empresa. Tudo que você postar vai ser no perfil da sua empresa. Dica simples, mas que bastante pessoa vi que não, não sabe ainda. Outra dúvida frequente é como que eu faço para quando eu postar no Instagram, vai direto para a minha página. É simples, é uma outra atualização também que o Instagram fez, que agora você pode mandar direto para sua página. Então, é só você clicar na engrenagem de configurações no canto superior direito, depois você vai Contas vinculadas. Se o seu Facebook pessoal ainda não está vinculado, clique ali para você vincular o seu perfil é, pessoal primeiro. Feito isso, os mesmos passos: engrenagem, Contas vinculadas, aí ele vai aparecer lá Compartilhado no vai estar por padrão na sua timeline, é só você clicar ali, ele vai listar é, abaixo todas as suas páginas, então você vai lá, escolhe a página que você administra e clica nela, quando você postar no Instagram, ele vai direto para o seu Facebook. Não é muito indicado porque cada rede social tem as suas peculiaridades, o Instagram é muito de momento, o Facebook é uma rede social muito horizontal, você consegue trabalhar fotos, vídeos, texto, então não é muito indicado. Mas caso você não tenha tempo e queira alimentar as duas ao mesmo tempo, agora você tem essa opção. Certo pessoal? Duas dicas muito simples que podem ajudar bastante. Então é isso, muito obrigado, se você gostou clique no joinha do vídeo, compartilhe a nossa postagem e até a próxima. Thank you